Oi gente, tudo bem por aí? Aqui tá perfeito, graças a Deus! Eu sou Josiane Amorim, trabalho com empreendedorismo e há muitos anos eu ajudo pessoas a empreenderem, ajudo pessoas a consolidarem os seus negócios no mercado, sempre através de muitos vídeos, lives, conversas para lá de inspiradoras. O que eu mais escuto hoje entre os meus seguidores é como se capacitar quando o meu negócio consome todo o meu tempo, hein? é sobre isso que vamos falar hoje, assista até o final porque essa nossa conversa vai com certeza mudar alguma coisa aí dentro de você. Eu tenho certeza disso, porque quando eu comecei a pensar assim, aqui dentro de mim, muita coisa mudou, então eu sei que com você não vai ser diferente. O que me traz aqui hoje é um assunto bem importante, que incomoda muita gente, crescer mesmo sem ter tempo de se capacitar. Prosperar sem ter tempo de adquirir conhecimento, sim, isso é bem complicado, é bem difícil, eu diria meio impossível ir de encontro com a prosperidade sem o conhecimento, sem se capacitar. Até porque para você realizar algo, precisa entender sobre aquela coisa. Até para prosperar, gente, precisa entender o significado, saber como agir, como fazer. Como diz o outro, esse buraco é muito mais fundo do que nós imaginamos. E sim, essa é uma das questões que mais escuto na vida, no meu trabalho, nas mensagens que eu recebo. Foram tantos questionamentos que rendeu esse trabalho aqui, que rendeu essa conversa que fiz questão de vir aqui falar com vocês. Josi, quero muito que meu negócio cresça. Eu quero me capacitar. Quero mesmo, mas não tenho tempo. Se eu parar... Meu negócio também para, eu sou sozinha, não tenho funcionários, não tenho quem faça pra mim, não tenho dinheiro pra pagar pessoas que façam coisas no meu negócio. Não tenho, não posso, não sei, não consigo, não, não, não e não. Você já parou pra pensar que quanto mais você fala não, mais se sente incapaz de realizar coisas? O não, ele é traiçoeiro gente, precisa começar a mudar. Cada vez mais que você for falar não, você se policia. Apresento a vocês a negatividade do não. Sim, o não tem um poder tão negativo que trava tudo na sua vida. E a partir daí, nada se concretiza. Tudo é motivo para protelar, para dar desculpa de não conseguir. É um verdadeiro Deus nos acuda. E ele acode, é viu? Mas só quando você faz a sua parte. Mas se a sua parte é só reclamar vai ficar difícil de te ajudar né gente vocês podem chamar Deus do que vocês quiserem de universo de natureza de Buda eu me identifico muito e acredito na palavra Deus ok Deus é abundância prosperidade sabedoria paz felicidade e tudo isso tem uma frequência se você vibra na frequência da escassez da negatividade, da tristeza, do abandono, da solidão, da preguiça, você não vai conseguir as vibrações necessárias para você prosperar, para realizar, para ter tempo de realizar. Vai ser tudo muito tumultuado e difícil, sofrido mesmo. Precisa sim começar a pensar nisso em frequência. Faz muito sentido e eu te provo isso. Lembra aquele dia que você acordou com o ovo virado? Você brigou com todo mundo, deixou a comida queimar, o bolo azedou, machucou o pé na mesa, bateu a perna no sofá, saiu na rua e o cachorro avançou em você? Mas, você lembra aquele dia que você acordou tão feliz? Assim do nada, apenas acordou alegre. O bolo cresceu, que foi uma beleza, o arroz ficou soltinho, aquelas clientes apareceram depois de meses querendo comprar. Até a sua pele estava mais saudável? A vida é isso. São escolhas. A gente escolhe o lado que quer estar. E eu escolho o lado positivo. E você? É necessário começar mudando esse pensamento negativo. Que tal começar estipulando os dias da positividade? Exatamente isso. Pegue lá todas as suas segundas, quartas e sextas e diga sim para tudo. Josi, vamos dar uma volta? e espairecer? Sim, claro. Josi, vamos estudar aquele assunto para replicar nas redes sociais? Aham, uhum, sim, claro. Josi, vamos terminar aquele curso que você comprou há quase um ano e não fez ainda? Aham, uhum, vamos, vamos sim. A vida é isso, são escolhas. A gente escolhe o lado que quer estar e eu escolho o lado positivo. E você?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 Vamos terminar aquele curso que você comprou há quase um ano e não fez ainda? Aham, uhum, vamos, vamos sim. Josi, não disse… Opa! Josi, você não disse que ia começar a fazer exercício há um mês e nada ainda? Que tal começar hoje? Sim, começar hoje. Você entende o que eu quero dizer? Sim, para quase tudo. É óbvio que precisa sim de discernimento, tá? Não vai fazer nada contra os teus valores, do que é correto, só porque aquele é o bendito dia do sim. Cuidado com o que você vai falar. Nesses casos, precisa se precaver para não prometer coisas que não pode cumprir, ok? Como prometer dinheiro para alguém só porque é o dia do sim e você não pode falar não para Fulano? Que veio te pedir empréstimo? Cuidado com isso, ok? Senão você vai vir aqui depois brigar comigo. <risos> Olha, existem muitas formas de se capacitar. Mesmo cheia de trabalhos e obrigações. É preciso apenas que você se organize. Que você organize o seu dia assim pode determinar tempo para cada coisa e conseguir fazer tudo. Sempre uma coisinha de cada vez, sempre bem organizadinho. Se tiver que planilhar cada hora do seu dia, faça. Se isso te deixa mais segura, faça. O importante é seguir o plano que você quer estabelecer. Vamos a exemplos. Porque eu sei que vocês adoram. E não só vocês, tá? Mas todo mundo precisa de exemplos para seguir. Eu preciso, você precisa todos nós precisamos e quando exemplificamos nós damos um caminho e com esse caminho dado fica muito mais fácil seguir o plano eu vou dar o exemplo de uma pessoa que fabrica bolos tá mas pode ser adaptado para qualquer outro tipo de negócio os mais variados possíveis Hoje é dia de fabricação de bolo, tem que fazer, confeitar, fazer a propaganda para vender, depois entregar. E quando você vê, já passou o dia todinho, chegou a noite e aquele curso ficou lá parado no computador, nem uma olhadinha sequer, né? Vamos resolver isso agora mesmo. A semana tem sete dias, o mês 30, sim, 30, empreendedor não tira descanso não viu, se você quer, se você quer crescer Precisa se dedicar, deixa o descanso para quando você estiver faturando bastante e puder contratar funcionário para te ajudar a tocar o seu negócio. Por enquanto, é você. Voltando, sete dias da semana são 30 no mês e 365 dias no ano. Acordando às 6 da manhã, você vai ter até às 8 e pouco para estar com o bolo pronto. Esperar esfriar e confeitar. Serão mais ou menos 11 horas da manhã. Bolo pronto, você vai levar uma hora entre criação de folder digital e divulgação nas redes sociais. É importante divulgar no Facebook e Instagram. Agora é meio dia. Você vai parar para almoçar e retorna uma hora. Agora é uma e meia e chegou a hora das entregas. Você organiza as entregas sempre um dia antes à noite. Digamos lá que você tem 20 entregas para fazer. Procure sempre organizar por bairros. Assim, as entregas se tornam mais ágeis e rápidas. E provavelmente, você consiga fazer as 20 entregas até às 7 horas da noite. Chegando em casa, você pode ou optar por deixar os bolos preparados à noite e decorar pela manhã. Digamos que você deixou para preparar sempre de manhãzinha. E são sete e pouquinho agora, você vai descansar até as nove horas ou usa essas duas horas para organizar um pouco a sua casa. E às nove horas você vai estudar e fica estudando até as dez e meia, onze horas. Depois descansa. Gente, eu fiz essa narrativa para você entender que é possível sim se organizar para conseguir dar conta do trabalho e ainda se capacitar. O que acontece é que muita gente protela, fica gastando horas do tempo sem fazer o que tem que ser feito e o resultado é quase nada feito. A gente tem a mania de reclamar, não tenho tempo disso, não tenho tempo daquilo, mas será mesmo? Será mesmo que você não tem tempo? Ou tá gastando tempo com coisas que não te trazem resultado? Será que não tem tempo mesmo? Seja sincera, não adianta mentir para você mesma. Você só vai se enganar cada vez mais e o resultado vai chegar lá na frente quando o seu concorrente tiver ganhado mercado porque se capacitou e você continua no mesmo lugar de sempre, com os mesmos clientes sem ter aumentado em nada a sua carteira de clientes, né? Pense nisso, pense no que você quer daqui para frente. Pense se o seu desejo é prosperar, ou se o que você já conseguiu, tá bom. A gente vive de desculpas, é natural, da maioria de nós. Ao invés de buscarmos resolver as coisas e aproveitar tudo da melhor maneira, a gente vai lá e joga terra em cima, né? Ao invés de jogar água para aquilo frutificar. É uma luta constante, uma batalha que não acaba nunca. Vai ser sempre assim, sempre alguém ou alguma coisa dizendo que tá bom assim ganhar dinheiro que nada menina tá bom assim <risos> pra que mais dinheiro pra que mais cliente pra que trabalhar mais pra que se capacitar pra dar dinheiro pra alguém pare com isso menina você não vai te levar a lugar nenhum você não vai mudar de vida por causa disso não precisa se capacitar não olha só não caia nessa continue fazendo isso aí que você faz que tá bom você tem seus clientes, né? Você já conquistou seus clientes. É exatamente isso que todo mundo vai te falar. Mas eu não. Eu tô aqui porque eu me preocupo com você. Porque eu quero que você prospere nessa vida. Porque eu desejo que você viaje, que você mude de carro, que você decore a sua casa daquele jeitinho que você sempre sonhou. Eu desejo que você entre na loja de decoração e possa comprar aquela mesa bonita que custa um valor bem salgadinho. Mas você pode. Você pode comprar. Não vai te fazer falta, porque aquela mesa carinha vai fazer a sua casa ficar linda. Vai fazer você... Se sentir bem dentro de casa vai fazer você ter outra visão da vida, de trabalho, de conquistas. É isso que eu desejo. É para isso que eu tô aqui todo santo dia. É para isso que eu vivo no empreendedorismo, para trazer informações e conteúdos para você que te faça pensar onde a sua empresa tá e onde você quer que ela chegue. É um grande desafio empreender aqui no Brasil, mas desafiador ainda se capacitar porque colocaram na sua cabeça que você vende o almoço para pagar a janta mesmo que isso seja verdade e se você almoçar menos hã? e se você pegar o almoço e dividir na janta vai sobrar aí é nesses esforços que você vai conseguir sair dessa vida é pensando assim que você vai conseguir subir o seu negócio de patamar é isso que você quer ter um pouco mais de conforto para trabalhar, ter tempo de prosperar, ter dinheiro para se capacitar. Se for isso, você está no lugar certo, porque aqui tem muito incentivo. No meu canal tem mais de 240 vídeos de capacitação. Tem muita, mas muita coisa aqui para te ajudar a empreender. Não só a se organizar e empreender, como também tem até modelos de negócios para você montar. É só procurar que você vai achar. E olha que nem precisa sair daqui, viu? Da minha rede. Aqui tem tudo o que você precisa. E o tempo todo está saindo mais conteúdo. Tanto aqui quanto no meu Instagram. Arroba Josiane Amorim Oficial. Aliás, toda a minha rede está como Josiane Amorim Oficial. E existe uma razão para isso, é para facilitar a sua vida. E a questão do não ter tempo para me capacitar, porque o meu negócio consome todo o meu tempo, é uma mentira que você vem contando para você há anos. Tá na hora de mudar esse discurso e partir para a ação, partir para os estudos mesmo. Comece por aqui, tem muita coisa aqui para te ajudar. Mas não pode ter preguiça, hein? Assistir meia dúzia de vídeo e achar que é o suficiente. Ou assistir 4 minutos de um vídeo de 20, de 30, de uma hora e achar que é o suficiente, porque não é. Precisa sim se dedicar, organizar os horários, que nem o exemplo que eu dei agora há pouco. Você sabe que é possível? Lá no fundo você sabe, mas é difícil quebrar crenças, né? Que limitam a gente. É difícil jogar para o alto ideias que foram instaladas na nossa cabeça por anos a fio. Eu sei disso tudo, vocês não acham que comigo é diferente? Porque não é. Eu também pensava assim, também protelava, muito mais por medo mesmo do que por falta de ter tempo. Eu sou igual a você, somos a mesma coisa, seres humanos cheios de medos, de limitações. Melhor Achamos que temos muitas limitações, mas na real é tudo forma de olhar. Se o deficiente físico se apegar à limitação dele, ele vai ficar paralisado. Com a gente é a mesma coisa. Se a gente se apegar às nossas deficiências, vamos ficar paralisadas. Essa é a grande verdade. Nós precisamos tirar... O nosso corpinho da cadeira e movimentar, viu? Fazer ele agir. Só assim nós vamos conseguir chegar onde nós queremos chegar. Não tem outro jeito, viu? Então é isso, gente. Nunca mais use essa frase como se capacitar quando o meu negócio consome todo o meu tempo como apenas uma pergunta negativa qualquer. Já colocando isso como não tem jeito, não dá, não sei como. A partir de hoje... Eu quero ver todo mundo mudando a maneira de pensar nela, hein? Que tal ao invés de como você pensar dessa maneira? Várias formas que eu tenho de me capacitar com pouco tempo. Ou me capacitar, estudar sem deixar de produzir. Ou tenho que produzir e me capacitar no mesmo tempo. Tá vendo como não é tão difícil assim? Basta querer se programar e fazer a coisa acontecer. É você que manda na coisa toda e não a coisa toda que manda em você, entendeu? Eu sei que nesse caso a gente precisa usar um baita de um palavrão para descrever essa frase. Mas eu não posso, né? Pode ter criança assistindo. <risos> Pronto, a partir dessa mudança de pensamento, você vai ver... Como vai ter uma mudança muito, mas muito significativa na sua vida, na sua carreira, no seu bolso, na sua pele. Sim, a pele. Porque você estando feliz vai refletir em seu corpo inteiro. Espero que você tenha gostado, eu amei conversar sobre isso com você hoje, tá? Eu tava já para falar sobre esse assunto há bastante tempo, mas só agora deu. Tudo tem seu tempo, né? Não tinha feito ainda porque tava gravando outras coisas, não tava parada não, viu? Gente, um beijo e até a nossa próxima conversa. Depois, vem aqui me contar como foi a tua semana? Como foram os vídeos que você decidiu assistir aqui no meu canal para se capacitar? Eu quero saber, hein? Um beijo de novo e se inscreva no meu canal. Me procure lá no Instagram, arroba Josiane Tem bastante coisa maravilhosa lá saindo do forno que só vai ter lá, tá bom? Um beijo, tchau gente!